Ai, ai. E aí? Tudo bem, Tranca? Eu tô maravilhosamente muito, muito, muito bem. Ué, que bom. Eu só não estou melhor porque o melhor ainda não chega aos meus pés, entendeu? <risos> hum, sempre pode melhorar, né? Eu sempre sou melhor do que o que pode melhorar. Gostou? Sempre melhor, sempre melhor. Então, Está um excesso de melhoria aí? então tá sobrando então Não, não há excessos porque o meu patamar é mais elevado Entendi A minha métrica é uma métrica que está mais elevada do que a métrica usada normalmente Então eu sou sempre melhor do que o melhor possível Entendeu? Só para constar aqui, deixar claro. Entendeu? Tá certo. Então é o melhor impossível. Não. Eu sou o melhor possível em outro nível. Tá. Melhor possível em outra escala. Exato. E quando você chegar nessa escala, eu estarei na próxima. Ah, entendi. Você tá sempre numa escala além. Estou sempre além dos seus limites. Tá certo, mas aí você pode contar as próximas fases, então, que eu gosto de spoiler. Você realmente gosta de spoiler, viu? <risos> Vovó Juju. Não. Você não é? Você não gosta de spoiler? Eu gosto de spoiler. Come bolo! Come bolo, não. Olha o bolo! Olha o bolo! <risos> Pode comer? Não, não é pra comer. É só pra ver. <risos> o mesmo parâmetro serve pra vida, vovó Juju. Pode chamar você de vovó? Já quase uma vovó, não é? Não, não quase uma vovó. Você não é quase vovó? Não. Você não tem idade pra ser vovó? Eu não sei se isso existe, porque <risos> quando é que filhos têm? O ideal é filhos ter... terem filhos depois dos 30, né? Com a vida já. Então, formada, já dá ou... pra você ser avó. Não, não dá ainda. Verdade. <risos> se eu fosse, fosse você... avô tão uns... agora, você não tá eu acharia que eu teria oitentinha. feito um mau trabalho. Você não tá com os oitentinha. Ah, é verdade, 95. Então, pô. Você tá... mas, Você está... mas, mas eu tive estamos, filhos tarde. Estamos num momento de contradição aqui, gente. Estamos... Não, mas eu tive filhos muito tarde. Muito, muito tarde? 60? Tarde. É. tarde? Olha, não tem tarde, né? Você sempre tem filhos na hora, né? Na hora. Pois é, já tá. Temos duas contradições hoje, gente. Exatamente. Pois é. Ai, que vida de contradições. Exatamente. Isso. Agora a sua vida se tornará um peso. As contradições no agora do ser eterno. Exatamente. E assim é a vida. A vida está sempre um passo à frente. Sabe por quê, o vovó Juju? Por que, que a vida está. é porque a vida tem que. Como é que é? Digamos, pavimentar a, as coisas para o próximo passo ser possível. Exatamente. Então, está sempre um passo à frente. A vida está sempre além. A vida está sempre além do seu horizonte, e do meu, e de todos. Do contrário, não haveria imersão, pois não haveria parâmetros e direcionamento. Não haveria destino para distinguir ideias, padrões, visões, conjunções. E etc, etc, etc. A vida está antes, no meio e depois. Ela te fortalece, te ajuda, te dá suporte. Te cria e te observa. E para todo lugar que você vá, lá vai estar a vida. Não é bolo? Não é bonito? Não é belo? Lá vai estar a vida porque lá também você está certo. Porque a vida nos permeia também. Lá está a vida. Para todos os porquês possíveis. Não é bonito? É muito bonito. Eu acho bonito. Você acha bonito? Eu acho que é lógico. É. Faz sentido. Você não acha bonito? É bonito? É bonito quando se manifesta em equilíbrio, com todos no, no padrão de cuidado. Por exemplo, um rio poluído é parte de uma certa configuração... Você tá cagando a minha imaginação. Na vida. Fica Mas só no é bonito. bonito. Fica só no bonito. Por Mas pra favor. dizer que tudo é bonito, eu precisei fazer eu um esforço, Porque não ele veio é que vieram coisas feias. Não, não, não. Eu o não conceito disse é bonito. Tudo bonito. Não disse o isso. Você, terceira contradição hoje, gente. Tá foda. Hoje tá foda. Eu não disse isso. Eu disse, não é bonito? Não é A bonito. premissa é bonita. Obrigado, obrigado. Era só isso. Não precisa cagar na minha imaginação, cagar na minha belíssima <risos> dissertação aqui. A sua imaginação é. estava limitada, só adicionei um pouco mais de dados. É, dados ruins. Né? Já que você não, <risos> nunca encarnou aqui, tem dados que eu acho que às vezes você não tem. Ah, mas eu acho que fazer o meu trabalho, ou, ou, na boa, é difícil. Por quê? É, é, é pior para quem caga ou pior para quem limpa a bunda? Gostou? Agora, agora foi foda, hein? Agora te dei algo a pensar. Vamos voltar ao conteúdo. Vamos voltar ao conteúdo. Tadinho, tadinho. Agora, agora. Nunca mais você vai olhar pra mim com o mesmo, o mesmo olhar, né? Verdade. Ah, é? não sei. Mas se a vida sei, está sempre sei. além? Acho que é pior pra quem? Não, mas não sei. Ah, que quem cague seja capaz de limpar a própria bunda E dispor, <risos> dispor disso tudo de uma maneira que não polua rios Que não, não, não prejudique o meio ambiente Que é a propriedade comum de todos Exatamente E aí vem o cosmos O cosmos é a maneira com que aquele ser percebe a organização à sua volta O cosmos pessoal nós estudamos também, a nível instintivo inteligências primordiais, inteligências sagradas, que interligam agências e padrões em múltiplas dimensões, favorecendo uma percepção estruturada do agora. Com essa percepção estruturada, ainda estamos... Ainda bem, superficiais nesse nível. É... Podemos escolher com mais clareza. Escolher com mais dados. Escolher com mais estrutura. Falando, fazendo, sendo. Seres com o termo adequado. Ao que se fala, ao que se diz, cuidado Então, é um cuidado cuidadoso É um cuidado cauteloso É um cuidado amoroso Não é um cuidado baseado no medo e no sensacionalismo Esse é o resumo aí dos últimos áudios Esse é o resumo aí do nosso último período de estudos você tem dúvidas sobre o resumo do período de estudos, vovó Juju? Por que, que esse é um resumo do último período de estudos? Porque nós falamos sobre a vida, falamos sobre o cosmos e adentramos em, a, ao instinto e aos níveis e as inteligências que compõem o subconsciente, extinto e as emoções. Então o instinto seria essa percepção estruturada do agora Isso E inteligências racionais que interligam agências e padrões A um nível subjetivo A um nível que antecede o agora ou possibilita a percepção do agora Tá bom. E o cosmos, a maneira como você percebe o ambiente à sua volta? É, percebe, concebe. Que é a maneira com que ele percebe organizado. Se ele percebe caótico, não é cosmos, né? Por exemplo, você percebe dados de maneira estável, confortável, plena, em harmonia. Aqui tá? é seu cosmos. Se tá te fudendo, tá te fazendo mal, não é cosmos, é caos. Aí você fala, não sei, ainda não sei, não quero brincar disso por enquanto, estou aprendendo, estou me capacitando. Sou cuidada, sou amada, sou estruturada. E alguém vai cuidar disso, não eu. Tranca a rua, me ajuda, tranca a rua, pelo amor de Deus. Tem umas coisas ruins aí, tranca a rua, me amedrontando. Aí tá, aí chega eu, né, maravilhoso Né, ajudo Vem cá, ajudo É só você dizer que eu sou O melhor tranca-rua E beijar a minha mãozinha <risos> E pode ser que eu te cobre algum dia, né Pode ser que esse dia nunca chegue Mas se algum dia chegar Por favor, me ajude Não é uma boa, Tchugana? Oh, Juliana é melhor bem. do que o Juju. Começa tão bem e aí. E aí. e Fode depois. Como que eu fudi? Eu fudi? Você se sentiu fodida? Eu senti um, um, um, senti um contrato assim. Não. Não muito bom. Ah, não. É pura, pura brincadeira. Eu não preciso cobrar ninguém. Porque eu estou além da vida. Muito bem. Exatamente. Agora está tudo encaixadinho. Sim. sim. <risos> Você se não se, Eu, eu fudi tudo e cuidado. agora ficou tudo encaixadinho. Já ia falar pra pessoa ter cuidado Entendi. com esse contrato. Entendi. Precisa de cuidado, não. Cuidado sempre associativo. É isso, resumimos, tudo certo, tudo tranquilo, tudo na vibe, tudo no amor. Você tem alguma dúvida? Quer falar de alguma outra coisa, Juliana Um... Não, tranca. É, é, como? Não gostei disso. Não, mas aí eu fiquei que senhor veio uma coisa. Ah, não, mas é... você já disse não, né? Vamos respeitar as coisas, né? Não, é porque no canal ah, já tem uma a série sobre agência, tem uma série sobre instinto, tem toda uma série sobre cosmos, depois uma série sobre o universo e agora Estamos entrando nesse ciclo de falar sobre vida ou estamos fechando esse ciclo falando sobre vida? É um, fecha não o ciclo das séries, mas o, o ciclo desse nível de entendimento. Pode ser que a gente volte a falar sobre instinto, pode ser que a gente volte a falar sobre agência como se fosse um enfoque. A gente deixa sempre as portas abertas para ajustes. Então esse, até agora, você está estudando com a gente, estudou esse E vem acompanhando o conteúdo, agora a gente vai passar por uma outra etapa né Uma outra temporada Isso Dá spoiler aí, Tranca, qual que é a próxima temporada? Não sei não sabe, mas você não tá sempre além? Como que o que tá além não sabe? É... Graças a Deus! Ué... Qual o problema de estar além e não saber? Posso ter me esquecido? porque não me parece muito uh, como é que eu vou dizer muito muito muito bem estruturado é não parece porque você falou que se eu estou aqui nesse passo e você já está além desse passo então você pode pode você pode ter dado sobre o próximo passo é eu posso Ah, e aí? Mas você falou que não sabe É Você não fala não sabe quando alguém se pergunta alguma coisa e você não quer falar? Não, quando me perguntar alguma coisa e eu não quero falar, eu não falo que eu não sei Eu posso falar que eu não posso falar, que eu não, não, não tenho como falar, não tenho como descrever Eu posso falar que eu não quero falar uhum. hum. Não saber não, é, não, é, não, não acontece? Se a resposta é não sei, aí a resposta é não sei. Mas se a resposta é não quero falar, aí já não é não sei. Você fala não quero falar. Eu posso falar não quero falar uhum. ou não posso falar é. ou não saberia explicar é. totalmente. Mas tudo bem, já te entendi. O que você me entendeu? Não posso falar. Não, não posso falar, isso vai contra os princípios. <risos> entendeu? Não sei. Entendeu? É, não, mas eu sei. Você sabe? Sei. Do que você sabe? Eu sei que se o sistema fosse realmente bem estruturado, a minha preferência seria que, ao se terminar um passo, já se soubesse o mapinha do próximo passo, para se poder estruturar, organizar, é, entender, para que sempre fosse se caminhando por um já conhecido e entrando num, ainda completamente desconhecido, mas nunca numa escuridão completa. Sempre numa uh, numa transparência e visibilidade de da próxima etapa, sempre. É. Yeah. Igual é numa boa escola, você você não entra numa escola de qualidade sem saber toda a estrutura do que você se propôs a aprender ali, o currículo. Um, qual aula a que vai vir depois Qual o tópico qual, O que, que vai ser abordado é, O que, que vai ser esperado de você A cada etapa ali E tudo mais é, Então é, Pois é. é Mas nós estamos numa escola ruim, não é mesmo? Aí eu já, já Não sei, eu estou aqui Desvendando e descobrindo <risos> Juntos <risos> E eu sei que a minha preferência pode não ser a preferência de todos. Então, no, numa perspectiva de amor à democracia, a gente <risos> se adequa. Bom, então é isso. Que tudo tá ocorra bem para todos e que a próxima etapa seja uma descoberta constante a cada momento, com o ineditismo pleno, sadio, gostoso, favorável... E bom sempre para mim, e bom para vocês também, se assim vocês desejarem, né? É, só libertados. Gratidão, treca. Paz.